Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vim falar aí com vocês sobre o Evocare. Se você tem interesse em comprar esse produto, eu recomendo que você fique até o final deste vídeo. é Porque eu vou te passar aí algumas informações importantes para que você não venha ter dor de cabeça e nem perder o seu dinheiro. É, como mostra aqui ó, no site oficial, o Evocare te promete muitos benefícios. E o melhor é que ele é de forma natural. Tomando aí apenas duas cápsulas ao dia, você irá reduzir as linhas de expressão e melhorar a luminosidade da pele, promover a hidratação e a revitalização acutes, reduzir as manchas no rosto e diminuir a acne, auxiliar na redução de celulites e estrias, muito mais aí ó, saúde para o seu cabelo e unhas. Então o que você tem que fazer é tomar apenas duas cápsulas ao dia, tá? E cada cápsula deve ser tomada aí antes das primeiras refeições do dia. E não tome nem a mais e nem a menos, tá? Para evitar aí efeitos indesejados. É, como você pode ver aqui, ó, o EvoCare, ele é aprovado pela Anvisa, tá? E vai trazer aí resultados incríveis aí para você. É, ele é desenvolvido com, com componentes aí 100% naturais, não possui efeitos colaterais. E é desenvolvido aí para todos os tipos de idade tá? e de pele também. O Evocare ele possui frete grátis. Tá? Você não precisa se preocupar, o produto vai estar chegando aí na sua casa aí de forma eficaz e segura. Ele possui uma garantia de 30 dias. Se você não ficar satisfeito com os seus resultados, eles vão devolver todo o seu dinheiro sem nenhuma burocracia. É, aqui você pode ver ó, que existem várias opções né? para você estar tá escolhendo aí. E o segundo kit aqui, ó, que possui três potes, é o mais vendido e o mais recomendado, pois aí você vai conseguir aí, ó, é um tratamento aí completo e com os melhores resultados. E vale a pena lembrar né, que o Evocare não tem efeito contrário. O Evocare aí, ele é aprovado pela Anvisa, tá? e aqui você vê que os componentes dele, é, que são presentes no Evocare, que cada ingrediente foi selecionado carinhosamente para poder estar tá te ajudando que são aí o colágeno hidrolisado, vitamina C, o ácido hialurônico, vitamina E, vitamina D6. Eu recomendo que você para você estar tá adquirindo aí o Evocare, principalmente por esse site aqui que eu estou deixando, tá na descrição desse vídeo. Esse mesmo site que estou filmando a tela do computador, pois esse é o site oficial do produto. Evite comprar aí ó, a pirataria, tá? Para não se arrepender e nem perder o seu dinheiro com falsos produtos aí. Principalmente pelo site oficial mostrado nesse vídeo O produto é muito bom E caso fique alguma dúvida pode tirar aí as mesmas nesse site Que está aí na descrição desse vídeo Então é isso pessoal, espero que eu tenha ajudado tá O link do site oficial está aí abaixo na descrição, tá bom? Um abraço aí